Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, eu e a Thaís estamos aqui numa localização que foi passado pra gente E passaram pra gente que aqui era um centro de reunião Só que não souberam dizer pra gente que tipo de reunião que faziam aqui Se era reunião de estudo, se era reunião de igreja, se era reunião de trabalho A gente não sabe, né Thaís? Isso Só foi falado pra gente que aqui era um centro de reunião Passaram a localização, foi bem difícil de a gente achar mas conseguimos encontrar. É no meio do mato, né, Thaís? Sim. É no meio de uma floresta, cara. E parece que o local já tá abandonado há um bom tempo, né, Thaís? Isso. E a pessoa que passou pra gente, Thiago, ela não frequentava isso daqui, né? Não ela frequentava. ouviu falar e passou pra gente essa história. Então, assim, a gente não sabe muita coisa desse local. A gente isso. veio hoje para conhecer. A gente não sabe se a história que foi passada pra gente é verídica. Mas o que foi passado pra gente é que numa noite que estava tendo reunião aqui no local... E apareceu um cara muito estranho no meio da reunião, ele começou a falar que ele era o dono da propriedade, que ele morava aqui e o pessoal ficou meio sem entender o que aconteceu, depois da reunião ninguém viu mais esse cara e o pessoal acha que ele era um espírito, então ninguém mais viu esse cara. E depois de um tempo, o local ficou abandonado. A gente não sabe o que, que aconteceu, o porquê que está abandonado. Então, a gente vai dar uma olhada, ver se está aberto, como que é o local, para a gente fazer a investigação e tentar descobrir o que, que aconteceu e para ver se essa história é verídica ou o que, que aconteceu, certo? É isso? isso mesmo. Já dá para ver aqui, ó, Thiago, que lugar era bem bonito, né? Era bem Dois bonito. andar. Dois andar. Um local top pra caramba. Então, pessoal, vamos ver se a gente consegue entrar lá dentro. Vou mostrar detalhes pra vocês. Então deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma aventura. E a princípio, o lugar era bem bonito, né, Thiago? Ó, então, olha. Dois andares. Essa madeirinha já tá bem antiga. Tem uma estradinha tá ali, ó. Tem. Ó, a porta Deve era de cordona, né? Aham, uhum. um cadeado ali, ó. Olha naquela janela. Onde? Trancado? Vamos ver ali, dá pra ver? Isso tá tudo quebrado. Né? Uhum. ai! Aí, Nossa, a Tiagui era grande. Hein? Thaís, ah. dá pra entrar por ali, ó. Por onde? Sim. Entra entrar porta, hein? Tem uma janela aberta ali. Olha lá. Tem é uma sacada em volta dele inteiro, fez tá Sim. Legal, acho, né? Acho que a gente consegue tirar aqui. ó. Eita, tá. Maria. Será que eu aqui. consigo? Consegue, entra aí. Help, please. Olha o símbolo ali. Sim. Aqui era uma é. cozinha, ó. Pelo jeito, né? É assim, né? Olha que piazão Olha que piazão ó tem a Ai vazando tudo Conta tá para ninguém Mas Olha esse livro Nossa que bonito né Maravilha. É madeira ó, Cheio de livros A gente não sabe se era um. era de reunião de empresa, a gente não sabe se era reunião de escola, do que que era, né, Tiago? Não. Porque a pessoa que falou pra gente, ela também só ouviu falar essa história. Então, aqui. Bastante livros, tá vendo? Uhum. Cara, tem todas as lâmpadas, ó. Ah. Todas as lâmpadas. Ó, ah, um extintor. Joguei? Falta oh, uns quadros. Nossa, Thiago, abandonaram tudo aqui, velho. Cara, do céu, isso aqui era a parte da reunião. Ah, aqui. Olha aqui. Quieto. Olha o ar-condicionado, Thiago. Olha. Estranho, hein, velho? É. aqui não tem nada que lugar louco, cara ver a gente lá de dentro? Então. Por que que só essa porta está é trancada? Então cara, muito estranho. Vamos ver ali no segundo andar? De um andar de baixo? Não. Ó, foi que grata, né? Foi, tem um kiteado. Ah. Tome sua lanterna. Aqui é a sala da reunião, pelo jeito. Sim. Tá. Você que todas as cadeiras. Ah, Não, tem escada tem aqui. Escada aqui. Olha isso, olha colocaram pra subir por aí? Ah, é aquele quarto tá trancado? É. Deixa eu ver. Pera aí. tem Tem uma cadeira. Entra lá pra você ver se sobra. Ai, mas só tem a cadeira? E uma vassoura. Estranho, cara. Tem, tem essa? Tem Vamos descer essa escada ali Vamos. pra ver. Literalmente no meio do mato. Ah? Literalmente no meio no do meio mato. O que, que é isso? É osso. De animal, ó. De animal? De Quem que é, irmão? Será? Pelo jeito, aqui com a poeira que tá lá dentro, tá muito tempo abandonado. Muito tempo, é isso. Muito, muito tempo. Cheiras. Olha, o lugar é tenebroso, cara. aberto aqui. Certo? Nossa, aqui também era, Cara, sabe o que é isso aqui? A hum. é de fazer aquelas pinturas, não é? Sim. Né? Sim sim caraca velho do que, que será que é esse lugar tia? não sei mais portas nem tá estranho ah, demais velho é olha o chão Essa porta estava trancada. E abriram. Mas ela estava trancada por dentro. Como que tranca essa porta por dentro? Sei lá, cara. Será é que Eu tem alguma que... passagem? Não, acho que daí passaram pela janela. Será que não? Sei lá. Tchau. Estranho. E aquela pia ali? Não, é nada. Que? eu vi um negócio que negócio vai lá o que no meio dessas árvores tem um telhado já te vai lá não essa aqui primeiro não tem mais nada Mas tá muito mato aí não dá pra ir lá. Como é que tem cobra aí? cobre. É uma pia, forma? Sim. E lá, cara. Você viu? Aham. Uhum. Será que tem trilha pra ir lá? Não sei. Tem tá uma muito mal. Tem uma mato. entrada viu? Hum? Tem uma entrada aqui. Ó. foi passado passar por tá, tá amassado. Será que não era religião? É centro olha, tem marca. Recente. Então, religião o que? É. É. Centro de reunião de mato? Não sei como fala. Mato? Por que, que no meio do mato? Tiago, essas pegadas é recentes, ó, porque choveu. De cobra aqui olha. Oi, ué tem tá um, tá um parquinho um parquinho um quiosque olha bem destruído cara Filma tudo aí que eu vou dar uma olhada aqui, cara. Talvez, assim, o pessoal fazia reunião, depois fazia um churrasquinho. Hum? Tá, ou, é, ou as, vamos supor, reunião era do... dos Quem trabalhava, não sei, da empresa. E os, os companheiros ficavam com os filhos aqui, não sei, cara. Pode ser. É isso, eu vou ter mais aqui pra dar uma olhada. Cuidado, cara. Olha o parquinho. Deveria ser balanguinhos aqui, ó. Tá bem abandonado. Aqui eu não vi poste de energia. Tchau, cuidado. Pescadinho, que são correntes. Tiago, não, Tiago, vai longe não. Estou ficando com medo. Tiago. Meu Deus. Ele vai se perder nesse mato, cara. Você subiu. Tiago. Que é que tá correndo? Aqui. Oi, Certíssimo alguém lá. Barulho de corrente batendo. Vem, eu estou e subiu. Você escutou? Uhum. Então Nossa Senhora, como é que passa aqui? Oi, Pessoal, a gente vai estar tá indo embora. Eu escutei barulho de corrente lá. Você escutou? Subiu? Aham. Uhum. Não sei se tem alguém no meio dessa mata aí, ó. É longe pra caramba, não tem casa perto. Eu não sei se, se tem alguém aí, Thaís. Estranho, né, velho? Cara, corri, velho. Dá medo de ser alguém, cara. Uhum. O que vai tá fazendo aí? Vamos sair daqui. Vamos, Galera, tamo junto. É nóis, falou, fui!